Bemol aqui. Agora vai vir pro Fá menor. Tá então ó. Tá de novo ó. Ok, vamos até essa parte.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 Devagar agora. Vamos para a segunda parte agora. Ó, aqui tem uma diferença que ao invés de subir alelu.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 Tá vendo? Aí cai no, no Fá menor de novo. O seu Su, Su, sussurro, Fá menor. Lá bemol com baixinho dó, né? Na brisa que vem do amanhã E Ré bemol, tá? Não sei muito bem a letra, imagina isso, né? Mas tá, vamos lá. Aí agora vai vir a outra parte que é na dança do mar, tá? Vai ser Ré bemol, na dança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 Vejo em tudo Na formação Das nuvens Tem você Aí lembra da frase que o tecladista faz Beleza? Ouça o seu sussurro Na brisa que, que vem do novo amanhecer Sem cantar não Segura o Ré bemol Tá?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 Já tô rindo, né? Lá bemol Fá menor Ré bemol Aí, si bemol menor Beleza? Aí repete, né? É fácil aqui, gente, né?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 E aí, do Lá bemol, você vai fazer aqui um Ré bemol com um baixo em Lá bemol. E depois vai terminar no Lá bemol. Tá bom, gente? Vocês desculpem, é porque ainda tô ainda estou no processo de recuperação. Tem uma hora que dá umas falta de ar, umas tosse. Aí eu tenho que dar uma parada aqui. E quando eu começo a falar muito, eu começo a tossir. Mas eu tô, tô recuperando. tô quase lá, tô quase lá. Logo, logo eu tô 100%. Tá bom? Então, assim, ó.